Eu dou aulas no curso de Design de Produtos cerâmica e vidro E as peças que eu trouxe para aqui foram uma pequena seleção do meu trabalho. Mas que eu acho que é uma seleção que acaba por me representar. Se calhar começava por falar um bocadinho da peça central, que é esta planta aqui. Por acaso tem aqui uma feliz coincidência, eu acho que a criação também se pode fazer de coincidências, que é ela estar em cima desta mesa, porque a mesa se ergue quase como se fosse uma aranha e de repente a planta no centro faz a mesma coisa. Isto é uma, uma representação de uma planta, não é? Mas como é cerâmica, obviamente não, não tem elasticidade, obriga a com que as folhas desta planta a elevem e o vaso fica suspenso. E a piada é um bocado isto, como todo o meu trabalho é um pouco irónico, e a piada é um pouco, está aqui um pouco embrulhada com a matéria, tem um bocado a ver com isso. Hum, se calhar esta peça aqui acaba por, por falar um pouco da mesma coisa, também ligar a ironia com o material da cerâmica. E aqui a piada é que acaba por ser a sombra do objeto, que é o que normalmente não tem matéria, acaba por ter uma presença maior do que o próprio objeto, que é um preguinho com uma espécie de 2 cm. Depois ali tenho a peça que acaba por ser a única peça hum, utilitária, que é um cinzeiro e a piada é que aqui é as beatas do, do cigarro constroem um boneco e podemos imaginar, não é, quando este cinzeiro fosse usado a colocação de novas beatas e o interagir com, com esta figura e criar uma nova peça. Depois tenho aqui uma peça que a ideia é passar um, um pouco um pouco despercebida. Tenho uma ideia que talvez, pelo menos na inauguração, tenha passado despercebido demais, mas, mas acabaste por, por cumprir o um papel e ter piada por isso que é que este dinamite aqui. Uh, nós entramos do outro lado, não é? E ela fica aqui um bocadinho mais escondida, mas também tem aqui um lado de boca a boca das pessoas dizerem umas às outras e acho que acaba por ser interessante poderem encontrar o um objeto assim.